Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando aqui Leonardo Carvalho, tô trazendo mais um vídeo para vocês hoje aqui. Vamos lá, muitas dúvidas aqui, muitas perguntas sobre o curso Net Milionário, mas deixa eu explicar por dentro como é que é o curso certinho para não ter dúvida. O curso, ele é feito por duas pessoas, pelo Ruiter, que ele tem 22 anos, já, pô, já fez menos de uma hora aí, o cara fez 400 mil e fez 2 milhões já com, com esse curso aqui que é o Trader Milionário. Ele lançou depois do net milionário esse UI milionário aqui. Cada vez que ele lança um curso, você tem tanto dinheiro do, da venda do produto digital, né? Aquele pico de venda em um dia, em uma hora, ele ainda tem a recorrência mensal do seguinte. Ele lançou o net milionário para mostrar essas estratégias, tá? E depois de lançar net milionário, ele ainda lançou o UI milionário. O Pedro já tem outro perfil. Ele tem um perfil de conhecer muito de marketing digital, de gatilhos mentais, e ele trabalha, uma das formas que ele mostra aqui no curso é como é que constrói uma loja virtual. Isso pode ser aplicado para você, se você hoje está no comércio e está sentindo dificuldade com a pandemia de, de poder vender seus produtos, se você é um fabricante, se você é um distribuidor. Cara, eles ensinam aqui estratégias para você, tanto criar uma loja virtual, botar, cadastrar seus produtos, tá, de forma fácil, e como fazer anúncio nisso aí, tá? Eles ensinam tanto o Facebook Ads, o Google Ads. Tem um aulão de Google Ads também, cara, muito bom, e eles continuam sempre postando conteúdo, tá? Esse curso aqui foi, é, criou, nasceu para ser um curso assim vivo, ou seja, eles vão sempre baixar conteúdo, para se você tem dúvidas São pessoas que têm muito sucesso no que, eles, no que elas fazem Por quê? Enquanto tem muita gente que trabalha aí para ganhar um salário mínimo Cara, uns moleques novos fazendo um milhão aqui Como? Em casa, pela internet, usando o marketing digital Usando recursos que estão disponíveis para qualquer um no seu computador Como é que eles fazem isso? Existem todas as estratégias, eles passam muitas estratégias aqui Cara, essa parte do comércio eletrônico, o Pedro ele abre tudo, cara ele mostra tudo da, da loja dele Ele mostra a margem, ele mostra os plugins Cara, assim, isso aqui por 49 reais está de graça. Se você tem um negócio que está parado, que você, por exemplo, ele, no caso aqui dele, ele trabalha com a loja dele de produtos de limpeza. Ele fez uma parceria, aí tem um perfil que se você não se ligou, tanto o Ruyter fez uma parceria com algo que ele não sabia, com o trader, Enquanto o Pedro fez uma parceria com alguém que tinha uma distribuidora de produtos de limpeza, uma fábrica de saco de lixo, e eles aplicam estratégias com essas parcerias e fazem muito dinheiro, entendeu? Ou seja, se você falar, ah, eu não tenho nada para poder vender, cara, você está de bobeira, porque existem milhares de produtos ou de pessoas que você pode se associar, você entra com o conhecimento e a pessoa entra com a parte de distribuição. Então, vocês vão fazer uma parceria, tem que combinar logística, tem que combinar um monte de coisa, ele mostra tudo aqui por dentro, como é que ele faz, tá? Inclusive, eu acho até que, é, que ele abre muito, até, ele abre muita coisa, por R$ reais. Então ele lançou um curso passando tudo que é estratégia. São duas estratégias diferentes. O Ruiter é lançamento de negócios digitais, e o Pedro, comércio eletrônico. Mas os dois eles trocam informações diretas de copy. Cara, o Pedro é muito bom em copy, é muito bom de estratégia. Copy, para quem não sabe, são formas de você usar gatilhos mentais. Cara, gatilho mental não é algo errado, proibido. São formas de você persuadir, e você é persuadido geralmente quando você entra num... É, num restaurante, numa loja, numa, sei lá, tu vai no Ponto Frio lá, na, na casa de Bahia, você vai ter lá, a última peça, eu até se isso no, no curso, é, última peça, desconto até hoje, tal, são gatilhos mentais que induzem você, te forçam numa posição para você tomar uma, uma, uma decisão ali naquele momento, entendeu? Ele te induz a tomar decisão, e eles ensinam isso aqui tudo, ensinando algo que eles conseguiram ter resultado. Só de cada um desses cursos aí, com certeza ele bateu um milhão, dois milhões no primeiro, Bateu uma grana alta no Net Milionário também, e ele bateu também uma grana alta nesse win-win milionário que ele lançou duas semanas depois, eu acho, do Net Milionário, duas, três semanas. Isso mostra que o cara não está parado, não está de bobeira. Ele já falou no curso que ele vai lançar outros produtos. E se você fica aí do lado de fora criticando, cara, por que, que você não vem para E aproveita para aprender algumas coisas? Porque por mais que, de repente, esse curso seja um livro um pouquinho mais avançado, ele pega do iniciante, tá? Mostrando por dentro, de forma detalhada, o Pedro... O Pedro Ruto abre muita coisa aqui, mostra um tela, coisa que as pessoas não fazem. Você pode se aprofundar e, e, e aplicar isso para o seu negócio. Ele está passando as estratégias que ele usou. É lógico que você não vai usar a estratégia dele para vender o produto dele. Você pode também até usar para vender o produto dele como afiliado, mas você também pode usar isso para o seu negócio. Você tem que adaptar. Não adianta você querer algo extremamente mastigado, a ponto que você só tem que apertar um botão e não fazer mais nada. Isso aqui é um curso, um curso para você aprender, aí depois você tem que aplicar. O marketing Digital, existe possibilidades reais de resultado, tá? Para quem quer aprender e para quem vai aplicar, tá? Não adianta você achar que vai comprar um curso de 49. E em 7 dias quer ganhar um milhão. Cara, você não vai ganhar um milhão em 7 dias. Você vai aprender, você vai aplicar, você vai traçar estratégias. E através dessas estratégias, tanto de comércio eletrônico, é, que até pode ser um dropshipping, na verdade, né? O que ele ensina aqui, o dropshipping não é só da China, tá? O dropshipping pode ser você conhece alguma pessoa que tem uma fábrica que produz, sei lá, garrafa. Então você não tem uma fábrica de garrafa. você pode chegar com essa pessoa e falar, ó, oh, monto um site para você, eu vou trabalhar na parte de marketing digital dela, o que vender a gente reparte a parte de lucro. Cria uma loja, você faz os anúncios, você faz tudo, você começa a movimentar o estoque do cara, e a partir disso você vai ganhar uma participação na venda, você vai, virar, vai, vai abrir uma sociedade na parte digital com ele. Se você tem a indústria e não está fazendo isso, você está de bobeira, se você sabe fazer isso, ou vai aprender esse curso a fazer isso e não tá aplicando, não adianta reclamar que não tá ganhando dinheiro, entendeu? Vou deixar o link aqui embaixo. O Net Milionário, cara, vai fazer o primeiro link. Eu recomendo muito, cara, é muito barato. A estratégia que eles passam aqui, a estratégia é nível avançado. Tem coisas que são nível básico, você vai começar do início, vai fazer aqui, mas, cara, naturalmente você vai precisar buscar mais informação. Não acha que tu vai aprender a ganhar um milhão em sete dias, que não é isso, tá? Então, assim, quando tem essas pessoas falando aí, tem muita gente que tá fazendo anúncio do curso, nem sabe o que que é. É falando só para poder vender, mas cara o que eu estou fazendo aqui é abrir o curso, estudar o curso todo e eu posso falar para você, cara tem conteúdo que vai te ajudar. Agora o curso está completo aqui, então assim se você está em dúvida se você compra ou não o, o Net Milionário, aqui tem estratégias pesadas e eles, eles vão alimentando esse curso que depois que eu voltei aqui tinha aulas que eu já tinha meio que terminado, que eu voltei tinha aulas novas, tá? E elas boas. Fora o grupo né do Telegram que cara o grupo Telegram bota um conteúdo todo dia e você tá pegando conteúdo de pessoas que tiveram sucesso, tiveram resultado animal, absurdo, entendeu? Então, para um curso dessa quantidade de informação, tá? que eles passam muito além de conteúdo, eles passam conteúdo, eles passam malícia, eles passam experiência. Ah, mas um vídeo ou outro, eles falam alguma coisa que eu não faria. Cara, não faz. Então, assim, aprende o que tem, os 98% do curso que, que é bom, que tem conteúdo, aprende. Os outros dois que, de repente, você não curtiu, sei lá, achou que, que é demais, cara, não faz, entendeu? É muito simples isso. Até porque o objetivo desse curso não é vender o curso deles. É, assim, o objetivo é você aprender uma estratégia que funcionam Pra você aplicar no seu negócio criar um negócio ah mas eu tô aprendendo agora não sei cara estuda aprende é o próprio pedro quando começou o curso aqui ele fez uma aula de da loja dele que a loja dele tinha dois meses um mês entendeu e na aula de um mês ele fez outras aulas depois mostrando os resultados que cara ninguém mostra isso tá o resultado por dentro vendas diárias o que, que tinha acontecido as estratégias que ele usou os plugins que ele usou ele mostrou tudo Tá querendo montar uma loja, uma loja virtual aí pra poder desaguar seus produtos? Cara, esse curso é fundamental pra você. Ele mostra tudo, cara. Tudo, tudo, tudo, tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, na verdade eu acho que você não tem dinheiro. reais é muito pouco, é uma regra que nem eu falei no outro vídeo. Você tá, o que você tem é medo de arriscar. Entendeu? Você, às vezes você deixa de gastar reais para é, investir em algo que, vai, é, que pode transformar a tua vida de verdade pra você gastar R 49 comendo é, esfirra no Habibs. Se você quer ter resultado diferente na sua vida, você tem que fazer coisas diferentes. E fazer um curso, cara, nada muito arriscado, entendeu? Se você não gostar, tu vai e devolve. Simples assim. Ah, mas você recomenda devolver em 7 dias? Não, porque eu acho que em 7 dias é muito pouco para você aplicar tudo que você aprende aqui. Provavelmente, você vai, tá, você vai começar um negócio depois de, de fazer, de agir, né? de botar em prática algumas coisas que não fizeram sentido para você no início, os vídeos que você passou batido, quando você voltar, você vai falar, putz, era isso que ele estava falando, agora entendi. Aí você vai voltar, vai aplicar um plugin, você vai plugar uma estratégia. Só o valor, as dicas que eles dão aqui, para você não tomar um bloqueio numa hora de fazer um anúncio numa conta no Facebook, já vale muito mais do que R$ Só as ferramentas, os plugins que eles usam aqui para poder converter, cara, se você tem uma loja virtual e você converte, sei lá, 5% a mais por causa de uma dica que ele deu aqui, já valeu muito mais do que 49, porque isso aí vai ser um, sei lá, 5% a mais de conversão, ou muito mais, daqui pra frente na tua vida, entendeu? Ah, mas eu não tenho loja virtual ainda, então monta tá uma loja. Ah, mas cara, eu não sei, eu tenho medo. Cara, se você tem medo, você vai ficar do jeito que você tá, e se essa se você tá buscando alguma coisa, provavelmente o lugar que você tá, a forma que você tá, não tá confortável. Vou deixar o link aqui embaixo. ó ah, e o legal é o seguinte, esse vídeo aqui eu tô fazendo quase um mês depois do que eu fiz o primeiro, eu já fiz o curso todo, eu já apliquei várias estratégias, funcionaram, eu já tive retorno sobre o que eu, sobre o que eu apliquei, é, eu já respondi milhares de comentários aí de muita gente por, comentando, falando um monte de coisa. Tem pessoas que a gente consegue ver pelo perfil que, que botam a cara e tem resultado e mandam aqui comentários que estão tá tendo resultado. É, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.